Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, aqui no quadro Viva a Voz, eu sou a Carol Sattler e que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês e nós estamos aqui de novo com dúvidas bíblicas, com o pastor Gilberto e com o professor Joás, sejam bem-vindos né? já hum. <risos> de vocês o programa. Obrigado, Carol. E hoje nós temos mais questões, né? algumas perguntas eu acho que são boas, né? Parece que sim. Boas. São boas, né? Então já vamos a primeira, para nós não perdermos nem um pouquinho de tempo. A primeira foi feita pela Priscila. Aí nós vamos ouvir a pergunta. Pastor Gilberto, professor Joás, a paz do Senhor. Então a minha dúvida é... A palavra de Deus nos fala que o único pecado imperdoável... é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus... Mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? É uma atitude? É um pensamento? É não crer em Deus? Eu vou ler o texto, então, Mateus 12, a uhum. né, é, partir do verso 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no vindouro. E aí, pastor? É a palavra de Jesus, né? Foi Jesus que falou isso aí. tá? Então, se alguém pecar, falar de Deus ou falar de Jesus, é há ah, perdão ainda, mas falou do Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus. É o Espírito da promessa, é o Espírito que convence, que consola, que edifica e tantas outras coisas. Né? Se alguém falar, se alguém falar do Espírito Santo, não há perdão nem nesse século, nem no vindouro. Ela pergunta se. como saber se eu cometi ah, essa blasfêmia, que nível vai essa, essa blasfêmia? Ótimo, a pergunta é muito boa. Primeiro nós identificamos o que é a blasfêmia. O que é a blasfêmia? Né? Agora, como que a pessoa. É, como que uma pessoa sabe se blasfemou ou não? Gente, a prova mais clara é o convencimento do Espírito Santo na vida de uma pessoa. É a própria consciência cristã, né professor? Alguém que faz alguma coisa que sabe que é errado, tem muita gente que fala que é a consciência, mas é o próprio Espírito que fala, opa, isso aqui está errado, isso aqui tá, tem que mudar. Quando a pessoa não tem mais a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo já partou dela, já saiu dela, o caso de Saul. A camarada faz o que quer para lá não e tem, não tem arrependimento, não tem remorso, não tem convencimento, não tem nada. Então a forma mais fácil de se identificar se uma pessoa pecou ou não com o Espírito Santo... Por exemplo, quem é que nos traz para a igreja? O Espírito Santo. Quem é que nos leva para a oração? Espírito. Quem é que nos conduz à leitura da palavra? O Espírito. Se essas vontades não são permanentes na nossa vida, acabou. É É apostasia. Mais do é, que isso, né? É interessante, é, a, a, a ouvinte que tem essa dúvida, né, se a pessoa que está preocupada com isso já é um sinal evidente de que ela não é blasfema. <risos> né? é, o, o termo lá, que é um termo grego, né, ele é usado para palavras ruins direcionadas a alguém de boa reputação, por exemplo. Né? É, palavras ditas com com lascívia, por exemplo, né? obscenas, palavras obscenas direcionadas a alguém é uma falta de respeito, né? O, o, a blasfêmia em si é uma falta de respeito, é um, um insulto, né? Muito grave. É, é, um, é um insulto grave, né? muito grave. E, e é interessante a formação da palavra, se a gente for ver, né? É, ela é formada de duas palavras, né? blacks que é, que é vagaroso, lento, né? Femê, que é reputação, fama. né? Então, é, é como se fosse assim, a Carol tem uma boa reputação. Mas aí eu, que sou blasfemo, quando eu vou falar da Carol, eu eu sou vagaroso em reconhecer a boa reputação dela. Eu sou preguiçoso em assumir que a reputação dela é boa e eu sou rápido em, em é, bagunçar a reputação dela, eu sou rápido em acusar ela de uma má reputação. Né? A ideia grega é essa, a ideia grega de, de blasfêmia é essa. Então, quando Jesus fala isso aqui, ele está falando que é, agir desse jeito com o Espírito Santo é imperdoável. Tem perdão. É imperdoável. Ele que é o selo da nossa salvação, ele que é aquele que nos convence da obra da redenção, né, nos convence do que Cristo fez em nosso favor, é Ele que nos leva até Cristo, até a obra da redenção, né, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, então é Ele que é o ator principal dessa obra toda, né, nos convencendo do pecado, nos levando a Cristo, né, é, intercedendo por nós junto ao Pai, né, com gemidos inexprimíveis, nos ajudando a orar, então é... É, alguém, alguém no, no, no, no ápice da ira, direcionar essa ira para o pai ou para o filho até, é, um dia pode ser perdoado disso. Né? Ou aqui ainda, ou no mundo vindouro, mas contra o Espírito Santo não. Né? Então essa ira, essa, essa blasfêmia, né? esse insulto consciente, voluntário, a pessoa que, que blasfema contra o Espírito Santo sabe o que está fazendo. Né? É, isso é imperdoável, não tem como perdoar. Né? Por isso, por isso a, a inexistência de perdão, nesse caso da blasfêmia, que quem faz, faz sabendo do que está fazendo. Faz de forma consciente. Bem claro. Claro, claro. Então, se blasfemar contra alguém puro, alguém que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que habita em nós e que nos convence de toda maldade, vamos falar do juízo vindouro, eu falar mal de uma pessoa dessa, eu denegrinho mais de uma pessoa dessa, não pode ter perdão, é não. Alguém que, o Sim. blasfemo é alguém que conheceu o Espírito Santo, é. que sabe quem ele é, né, sabe o que ele fez e o insulta de forma consciente, né, de forma... É... Por isso que eu perguntei se a apostasia seria um caso, né? Vamos é. dizer que a apostasia vem, pode vir após uma blasfêmia? Pode. São casos diferentes. Semelhância, mas porém diferente. É um diferente, afastamento, né? né? É um afastamento. afastamento. É. Mas como a pessoa né, já teve o conhecimento. Ela vai se afastando, se afastando, vai se afastando pode, pode chegar ao chegar ponto, ao ponto de, de blasfemar. Pode. O coração fica endurecido, a pessoa não, não quer mais Deus, fala tudo contra Deus, fala tudo contra as obras de Cristo, e chega ao ponto de blasfemar. Pode acontecer isso. Contra pode acontecer. Mas a pergunta é: como saber se cometia esse pecado, né? Se alguém cometeu. Se a consciência está cauterizada e não há mais esse convencimento de nada que te aproxima de Deus, é um grande indício, é uma grande, é uma grande prova desse pecado. Só grande de estar tá preocupado já sabe. Mas só de tá estar preocupado, o Espírito Santo está ali, meu filho, não é assim não, não é assim e não. tal. né? Mas o diabo ele luta muito contra isso, tá? para julgar essas dúvidas, essas setas, e pode ser uma seta maligna que induz as pessoas a pensar que cometeu isso. Tá. E pastor, né, a gente olhando, né, é muito sério, porque fala que é sério. imperdoável. Sério? sério? Jesus foi enfático nisso aí. É não há perdão. Não há perdão Tem um exemplo aqui no Evangelho de Marcos. Muito bom. Né? É bom a gente ver um exemplo prático, né? É, a gente já disse aqui que a pessoa muito que tem a sabe. dúvida é, pode ficar tranquila que você não, não blasfemou. É. Se você tem a dúvida, pode ficar tranquilo. Verdade. Né? É, agora. O que, que é? né? Vamos ver na prática o que, que é. é Marcos bom. 3, verso 20 em diante. Chegando a uma casa, a multidão novamente afluiu de tal maneira que nem podiam comer. Ouvindo isso, seus parentes saíram para prendê-lo. Se né? você quer saber que parentes são esses, leia Mateus 12, 22, que fica mais, mais claro. É, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, Ele está possuído de Beuzebú, e pelo poder do príncipe dos demônios expulsa demônios. Assim, chamando-os assim, disse-lhes, por parábolas, como pode Satanás expulsar a Satanás? Um reino dividido contra si não, Nossa, não subsiste. subsiste. É, então, isso aqui foi uma blasfêmia. Clara, é, né? Isso aqui foi uma blasfêmia. Eles acusaram Jesus, o Filho de Deus... De expulsar demônios pelo poder de Satanás. né? É, eles não sabem o que estão falando né? e eles falam é, loucamente. Né? É, e, e isso aqui, é, config, a meu ver, configura blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós estamos falando de pessoas que conheciam as Escrituras. Dizer não, de é pessoas, boba, não. não é de povo, não. O que é. se dizer de pessoas que conheciam Isaías 61? Que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre Sim. ele. Gente, será que eles não viram o tanto que Jesus fazia de sinais, de prodígios, de maravilhas, e falar que ele fazia isso por demônios? Nós estamos falando de gente que uhum. é capaz de citar todo o Antigo Testamento de cor, sem, sem errar uma vírgula, um acento, um, um, um, um tio. Um tio, né? Um, eram tem... doutores mesmo, né? Não... Conheciam, é, é... conheciam. Então conheciam. não tem desculpa, né? Verdade. Nós vamos passar para a segunda pergunta né? E a próxima dúvida é Pastor Gilberto Irmão Joás A paz do Senhor Uma dúvida É possível visitar o céu ou o inferno? E existe base bíblica para isso? É possível visitar o céu ou o inferno? Há base bíblica para esse tipo de experiência? Acho que esse visitar aqui talvez seria um como Paulo, por exemplo, foi arrebatado né? espírito, <risos> ou sonho, não sei. É. Há possível ter contato com coisas do céu? Sim. Há possível ter contatos com coisas, vamos falar assim, do mundo espiritual? Sim. O, o, o apóstolo que nós mais falamos dele, que mais conhecemos, ele mesmo falou, oh, conheço um homem que há 14 anos... Se na carne, não sei, se no espírito, não sei. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Só com um detalhe: lá ele viu coisas inefáveis que o homem comum não é lícito falar. Olha, ao homem comum, vamos interpretar isso aí: coisas do céu não se comunicam na linguagem humana. Por isso que Paulo não falou que ele, o que Deus mostrou para ele lá. Ah, mas e João, então, na ilha de Páscoa, que teve a revelação? João teve a revelação de coisas assim do céu, mas Deus, Jesus permitiu que ele visse até certo ponto. E, e o próprio Jesus falou, escreve isso, ata esse livro, que isso não é para agora, isso é para tempos futuros. Ezequiel também teve visões de coisas do céu, um dos que mais que teve visão, mas o próprio anjo falou, ó, céu, que isso não é para agora. Daniel também teve visão, mas não é para... Está vendo o tanto de pessoas que teve contatos? Teve ligação direta? Só informação, Carol, a Bíblia cita 3.930 personagens. Apenas 20 deles tiveram visões diretas de Deus. Moisés falava com Deus face a face, e outros mais tiveram revelações diretas de Deus. Agora, o, eu acredito que o que essa pessoa perguntou, que esse irmão perguntou, é o seguinte, é, eu posso ficar compartilhando essas visões, essas coisas que tem aí, e essa visão de quem foi no céu, quem foi no inferno? Biblicamente, isso não é uma coisa correta para ficar é, transitando em nosso meio. Eu não tenho base bíblica para falar Só eu estive no céu, vi lá, que Deus é uma camarada barbuda, tá com um chicote na mão, como muita gente já falou, né? Ah, lá tinha um, é, um negócio vermelho lá, que era esmalte que as mulheres usavam, era o sangue da Jezabel. É um tanto de besteira que a gente já viu. Tinha uma gaveta com cabelo entendeu? que é. nunca passaram a Nossa, uma tizuninha. pai, É complicado isso. Então a Bíblia <risos> não dá base bíblica. Eu não tenho base para ficar falando isso. Isso é muito sério quando a gente fala de revelação. Isso aqui é uma revelação maior do que a Bíblia, gente, que é a Palavra de Deus. É a revelação em... do céu para nós. Inferno, a gente, já cortou a Bíblia, não tem ninguém lá ainda, né? Então, quando a gente fala de inferno, tem né? pelo menos quatro diferentes é. aí na escritura, Mas, né? não é? Quando a gente fala desse, desse, dessa, Jesus falou, né, que não é uma parábola, o rico e o Lázaro, ou seja o Abraão e o Hades. tormento, gente. Crente nós, cristãos, nós não podemos ficar perdendo tempo é, em ficar preocupado com essas coisas. Nós temos que preocupar com o céu. A Nossa visão é o céu, nosso coração é o céu, o nosso destino é o céu. Claro que se a gente for olhar, Jesus falou mais do inferno que do céu, né? Mas com que intuito? Em mostrar que o céu é muito melhor. E que o caminho que nos conduz ao céu é apertado, é difícil, mas que vale a pena. É... A gente é curioso também de natureza. É, natural, é um ser humano. Né? Eu acho que isso aí vai da, da nossa curiosidade. Porque que preocupação é essa de querer saber o que, que tem lá no inferno? né é, coisa Você falou uma coisa, né? <risos> até interessante. Né? A Bíblia fala mais ou menos uns quatro tipos de inferno. Aí a gente vê o Rico e o Lázaro. E a gente vê né, aquela, aquele tormento ali no Hades. Aí, só que também fala do inferno que ainda está preparado para o diabo e seus seguidores. E que ainda não tem ninguém. Sim. ele ainda vai ser lançado lá até uhum. a terra vai ser lançada lá Aí eu, até a terra, então eu acho assim que isso também causa muitas dúvidas né e tem gente que fala, ai, que eu fui no inferno também tem essas essas visões essas visagens eu fico com medo dela <risos> <Não, porque eu risos> essa de má visão essas visagens, porque isso num tempo atrás, Carol, não é que a gente está duvidando de coisas, Deus pode revelar? pode gente, Deus pode mostrar? pode qual o problema nisso? Deus pode mostrar, mas isso não é coisa para ser comercializado entre nós. Ah, porque eu tive uma visão que agora eu vou gravar fita, vou vender isso, vou mostrar para todo mundo. Ou causar terror. Isso, terror? Ah, que para! Eu morria de medo daquele, daquele disco do Adão de Câmara. Nossa, Pai do Céu, gente. Tinha umas é. musiquinhas, uns negócios, uns efeitos. Esse <risos> não causa terror. <risos> gente. Não, as coisas é. de Deus têm que trazer paz ao ah, no nosso é. coração. Esse negócio que causa terror, que põe medo, isso é, isso é muito fora do, do contexto bíblico. É. As coisas de Deus tem que trazer temor, terror não é. É. Jesus mostrou a realidade do céu, a realidade do inferno é, São literais, são reais né? Mas é, ele não, não fez isso nesse tom de, de misticismo, de mistério, de tocar o terror né? Não foi nesse tom que ele falou né? Estou com Mateus 18 aberto aqui né? é, a partir do verso 7, ai do mundo por causa dos escândalos, é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta ou atira longe de ti. Melhor entrares na vida, manco ou aleijado, do que tendo duas mãos e dois pés, e seres lançado no fogo eterno do inferno. Né? Então é, Jesus falou das duas realidades, né? mas olha o tom que ele usa, né? Ele usa um tom, um tom muito, muito assim é, suave até para o que, para a seriedade do Maravilha. que ele está falando, ah, é. né? É, Suave, cortar os pés e as mãos? Peraí, aí, ele não está dizendo isso literalmente. É, é uma é. linguagem figurada, é. né? para exemplificar aquilo que ele realmente quer dizer. Então, é, é, ele está falando que há uma realidade além dessa aqui, carne, pé, mão, ele, há uma realidade além dessa, né? e você tem que chegar lá inteiro, intacto, é melhor. Né? Tanto o céu quanto o inferno são reais, biblicamente. E nós, seres humanos, por mais que o homem não conheça a Deus, mas ele sabe dessa realidade. Tanto é que ele tem medo. O cara pode ser ateu. Vamos falar de um ateu, Voltaire, por exemplo. Ateu, ateu, ateu. Quando estava pressa, a morte agarrou nas cadeiras e clamando socorro divino. Pera aí, não é ateu? Hum. Mas ficou com medo de quê? Porque ele teve uma visão que ele viu cães ferozes lá querendo devorá-lo. Ele sabia que aquilo ali era real. Então, isso é coisa real. Agora, repito, né? esse negócio de qual a finalidade de visitar o céu, sendo que eu tenho a Bíblia revelada? Ou qual a finalidade de Deus revelar o inferno, né, se a gente tem a Bíblia revelada? É mais fácil eu crer. Foi o que Jesus falou. O, o, o homem da parábola lá, né, o rico: Ah, Senhor, manda Lázaro lá na minha casa. Olha que boa lembrança. Manda lá, e lá na minha casa, porque eu tenho cinco irmãos para eles não virem para esse lugar. eles não virem para aqui. Jesus falou, vocês têm lá Moisés e os profetas. Palavra revelada. Tem tudo, então... Tem lá Moisés e os profetas. Precisa ninguém sair daqui. Precisa ninguém, tá ninguém tá aqui, sair não tem daqui. tem jeito, não vai. Não, tudo que eles precisam saber sobre isso aqui já está lá. Já está lá <risos> com eles, já está revelado. Então, é umas indagações, é, são curiosidades, né? E a gente é curioso, o homem é curioso. É uma coisa nossa mesmo, mas tem coisas que não convém. Eu acho que é tanta coisa né, que a gente ficou ouvindo aí, tanta... Vou falar bobagem, que as pessoas acabam mesmo é, confundindo e ficando aterrorizadas. É verdade. E, na verdade, né, já está tudo aqui. né? Verdade, verdade. Ah, nós vamos ter que ir para um breve intervalo. Aí Daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco.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 Voz, no nosso quadro, né, questões bíblicas, Pastor Joás. Essa pergunta que nós recebemos, ela é, ah, pode ser um pouco polêmica, mas vamos, né? De acordo com a palavra de Deus, Paz o Senhor, Pastor Gilberto e Joabes, Eu queria saber se é correto batizar criança. Bom, Carol, eu vou, vou responder de acordo com a nossa denominação, Assembleia de Deus. Tá, nós não usamos batizar criança. Por qual motivo? Nós entendemos pela Bíblia que batismo é arrependimento. Uma criança vai se arrepender de quê? Então a resposta básica nossa hoje. A criança vai se arrepender de quê? Então por isso nós não batizamos. Tem outras denominações que batizam? Tem. É certo, eles vão ter explicação deles. Nós não, nós não estamos aqui para é, questionar isso. Né? Mas de acordo com o nosso regimento interno, de acordo com o nosso manual de regras de fé e conduta, nós não batizamos crianças, por esse motivo. Tá? As crianças elas são apresentadas ao Senhor, assim como Jesus foi. Alguém pode falar, mas isso aí se aplicava à lei. O que, é que nós fazemos hoje no Novo Testamento que não se aplica à lei? <risos> a lei perdeu o vigor? Claro que não. Então, hoje a nossa Igreja Assembleia de Deus, ela batiza os candidatos uma idade acima, igual ou superior a 12 anos, que aí já tem uma consciência do que está fazendo. Tem um, entendimento. Tá? tem um entendimento. Mas, biblicamente, nós assembleanos não batizamos crianças. É isso aí, a postura, a postura da nossa denominação é essa, né batizar a pessoa que, que, que capaz de confessar os seus pecados, né? capaz de entender se pecador, né? capaz de reconhecer a obra de Cristo, né e capaz de reconhecer arrependimento por causa da obra de Cristo, né e o batismo acaba sendo esse testemunho, né, esse testemunho público de que a pessoa se arrependeu dos seus pecados, que está nascendo um novo homem em Cristo, e isso tudo que diz respeito ao batismo, né, é lógico que se a, se a gente fosse aprofundar mais teria que é, fazer um programa só para isso. Né? É. porque a questão é um tanto mais complexa do que isso muito, né? muito, muito, é, muito. e, e em, tem muitas questões envolvidas de, de teologia assim mais bruta né? que não, não cabe é, comentar aqui né? mas é, é, a nossa a nossa postura é essa a gente batiza é, pessoas que reconhece, reconhecem se pecadores e fazem uma confissão pública de arrependimento né? É, e de ingresso a uma nova vida em Cristo Jesus. É uma consciência cristã. É? Consciência. E assim, Joás está falando desse aprofundamento teológico, e de fato é, que é um assunto complexo, polêmico. né Não tão polêmico que a maioria das igrejas elas não usam batizar crianças. né é, Joás? Sim. A maioria das igrejas evangélicas não usam batizar crianças. É, é uma questão bíblica. Eu... Eu, particularmente, nunca vi nenhum texto bíblico que, que batizou criança. Então, por esse motivo e outros motivos internos da Igreja de Regimento, de Manual de Fé e Conduta, a gente não usa essa prática de batizar criança. Muito bem. Agora vamos lá para a quarta pergunta, também que envolve o batismo. A uhum. dúvida é, por que Jesus se batizou? É, é o outro que acha. muito obrigado a <risos> Quer isso <aí>. começar? Pastor... <risos> É, tem muita gente que pergunta, ah, Jesus se batizou, claro, isso é bíblico. Foi até João Batista, João o Batista, o Batista, que batizou Jesus. Agora, por que que Jesus, por que que Jesus batizou? Porque como homem, ele tinha que passar por esse processo do batismo. Ele, ele até falou com João Batista, para que se cumprisse a escritura em mim. Então ele precisou ser batizado como homem. Ele veio, não, ele veio não para abolir a lei, ele veio cumprir a lei, ele precisava passar por isso. Tá? Era um costume do batismo em águas, né? Alguém pode perguntar assim, não, o batismo então é para confissão de pecados, mas Jesus não tinha pecado, né? É uma questão que se levanta. Mas para que se cumprisse a escritura é em relação ao batismo. Ao batismo, novo nascimento, salvação. E tantas outras coisas. É, isso está escrito aqui em Mateus 315 né Exatamente. É, o contexto é do verso 13 ao 17, mas no, no verso 15 está Jesus respondeu, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água, nesse instante os céus se lhe abriram e veio o Espírito de Deus, descendo como pomba e pousando sobre ele. E eis que uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado em quem me compraso. né É o relato de Mateus aí do, do batismo de Jesus. Está lá em Marcos 1, do 9 a 11, Lucas 3, do 21 e 22, né? e João 1, 32 e 34. Todos os evangelistas falam desse evento. Né? Deve ser muito importante. É, deve ser muito importante. <risos> é. Já ouvimos isso então, antes Já ouvimos isso antes, né? Então, é, é, por que Jesus foi batizado? se cumprir toda a justiça é né? ele disse em vários episódios que ele ia de acordo com o que foi escrito sobre ele né? e está escrito que ele deveria ser batizado então ele foi é, procurar João Batista para fazer isso né? é... João não concordou a princípio né? mas verdade. ele falou, não, mas eu tenho que verdade. cumprir eu tenho que cumprir o que está escrito você quer ver um <risos> negócio que é muito importante quando a gente está falando de batismo, salvação, e etc quando Jesus está conversando com Nicodemus em João 3, né? ele falou assim, é necessário você é nascer de novo. E Nicodemus deu um parafuso na cabeça dele, peraí, nascer de novo? <risos> eu sendo velho, como é que eu entro no vento da minha mãe para nascer de novo? Como é que é isso? Aí Jesus responde para ele, rapaz, mas você é um mestre de Israel, não sabe dessas coisas? Claro que Jesus estava fazendo alusão a algumas e muitas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo Isaías 44, 3, é, Ezequiel, e tantas outras passagens bíblicas que falavam do novo nascimento, que deveria nascer da água e do Espírito. Então, por essas e outras questões, Jesus sendo o perfeito homem, o perfeito Adão, a justiça precisava se cumprir nele, através dele e por ele. Então, isso é fato. Eram um ou dois cegos. Mateus, né, no Evangelho lá escrito por Mateus, falam de dois nos evangelhos escritos por Marcos e Lucas, falam de um. E aí, Joias, dois ou um? <risos> <risos> Mateus 20 vai dizer que é dois, né? Mateus é, 20, do verso é, 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava, dois cegos estavam sentados à beira do caminho, quando ouviram o que Jesus passava. É, e começaram a clamar. É, aí você vê em Marcos no capítulo 10, né, do verso 46 ao 52, ele vai falar de um cego, vai dar o nome, dar né? nome não diria o nome dele, né? mas é Bartimeu, e vai dizer que ele é filho de Timeu né? é, e Lucas 18, verso 35 ao 43 também vai dar ênfase a um cego só é, o que acontece? parece que tem uma contradição aí, né? É, mas, como a gente é, lida com a Bíblia há algum tempo, né, a gente aprendeu que não existe contradição na Bíblia. E a gente não aprendeu por imposição. Alguém falou isso comigo e eu acatei. e, né, Então, é, é, essa é a minha última suspeita com, com relação à Bíblia, de que haja contradição. Não, não é isso. Quando você vai para os textos, compara... né? as citações, compara as referências, faz um estudo mais minucioso do que está acontecendo, né? você vai ver que aquilo era uma aparente contradição, não tem contradição. Parece que tem, mas não tem. Né? É, se, se a, a gente é, presenciar uma premiação aí, é, seja lá qual for, vamos dizer, o pastor Eliseu quer premiar é, o, o, alguns membros aí das, das nossas duzentas é, e poucas congregações aí. Aí, vamos dizer que o pastor Gilberto é um desses que vai ser premiado. Né? Aí, digamos que ele premiou 12. Né? 12 foram premiados, o pastor Gilberto é um. Como eu tenho uma convivência mais próxima do pastor Gilberto, se eu for contar esse fato para alguém, eu vou dizer que o pastor Gilberto foi premiado pelo pastor Eliseu. Isso quer dizer que só ele foi premiado? Você deu isso quer dizer é que os outros 11 não existem? Não, é porque eu Que estou mais perto dele A minha primeira referência Ao falar disso é ele né? é, é, O primeiro nome Que vai vir na minha mente é o dele Porque nós somos amigos A gente convive né? Então é, é, é natural isso E é o que aconteceu aqui né? Mateus ele falou de dois cegos Então Jesus Curou dois cegos Então né? Como Marcos e Lucas falam de um só, não quer dizer que só existia um cego que foi curado ali. né? Quer dizer que existiam dois, mas eles focaram em um. Uhum. né? Eu não sei por que focaram em um. né? Eu preciso estudar mais. É, mas quando, foi isso que aconteceu. Quando a gente vê principalmente Lucas narrando esses fatos, Lucas foi muito minucioso nos detalhes. Sim. Tanto é que Lucas era um médico e Lucas baseou seus escritos no Evangelho de Marcos, que também foi muito minucioso. Uhum. Então quando Lucas registra que foi só um, é que ele buscou evidência desse um que Marcos tinha falado. Agora Mateus não tava lendo dia a dia com com com todo mundo ali, viu essas coisas acontecerem. Então não há dúvida. Eu acho que eu acho, eu vejo, eu não vou falar eu acho, mas eu vejo numa visão teológica e numa visão exegética desses dois textos aí de de Lucas e de, e de Marcos, exatamente uma questão, assim, de detalhes, de minuciosidades de como aconteceu. Então, eles quiseram, assim, eu achei testemunha de um, eu vou falar só de um. Eu não conheço o segundo, então eu vou falar só de um. Vejo mais por esse lado do que colocar dúvidas foi um ou dois. Com certeza que foram os dois. Isso aí não tem dúvida. Se Mateus registrou dois, é dois e ponto final. Eles é. enfatizaram um porque talvez conheciam melhor. Por minuciosidades, por provas... Talvez ah. até por conta do público. Né? Exato. O público de Mateus conhece os dois. Sim, sim, exatamente. Talvez o público a quem Marcos endereçou o seu evangelho conhecia, conhecia, um, conhecia né? um muito. Uhum. Né? Que é o Todo mundo sabia quem era o filho de Timeu. Uhum. Então ele vai e cita até o nome. Uhum. Né? Então, é, é, talvez é, tantas coisas que podem ter acontecido ali, né? mas é, não, porque é uma contradição. citou só um, mas contradição não. Com certeza são, foram dois que foram curados. Verdade. Eu acho que a pergunta foi mais, né? Então não é uma contradição. É, não, de forma... É igual, por exemplo, Carol, eu estava falando com, nos bastidores conjoados aqui. Existiu um Golias <risos> ou dois? Parece que não tem nada a ver isso aqui, né? <risos> Mas foram dois. É claro isso na Bíblia. Um é de uma região, o outro é de outra, e por aí vai. Quem quiser saber mais aí, está em 1 Samuel 22, 10, 2 Samuel 21, 19, 1 Crônicas 25. Então quem quiser aí, também 1 Samuel 21, 19, são algumas comparações, tá? Isso aí muito é alguns aperitivos <risos> aí que vem, que vem junto com o programa, que é muito bom. Jesus perdoou Judas. Hum, dá aquela respirada funda, né? <risos> Perdoar é diferente de Judas ter obtido a salvação. Sim. Né? Just, assim foi feliz demais esse comentário dele, e a gente sempre aprende, né? Perdoou, claro. Jesus libera o perdão. Eu posso liberar o perdão para alguém, e se alguém não, que, não querer o perdão, pode acontecer isso? Pode? Pode. Agora, a pergunta foi, Jesus perdoou Judas? Claro que perdoou. É óbvio. É óbvio. <risos> claro que perdoou. É. Jesus chama ele de amigo, né? Mateus 26, é, verso 50. Assim que Judas o beijou, né, Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Então, aproximando-se ele, agarraram Jesus e o prenderam. É, Jesus deixou bem claro para Judas que tinha perdão para ele, que a amizade não foi desfeita. Né? É, não dá para conceber mentira na, nos lábios de Jesus. Né? Se ele chamou Judas de amigo, depois de predizer que ele o trairia, né? Né? Sabendo Esperando ele né? Alertou quem estava com ele ó, Já é chegada a hora né? Ele sabia o que estava para acontecer E quando Judas beijou Ele deixou bem claro para ele Que eles ainda eram amigos né? Então é, perdoou, Jesus perdoou Judas Com certeza né? Com certeza, absoluta é, Jesus era daquele tipo de pregador Que é, Ensinava fazendo né? É, e a, a maior lição que ele ensinou foi sobre perdão. Né? As maiores lições que ele ensinou foram sobre perdão. Então é, não dá para imaginar Jesus não perdoando. Olha o que saiu da boca de Jesus é. na cruz do Calvário: na cruz. Camarada da ele de lado, é, com coroa de espinho batendo nele, molhou uma esponja lá no vinagre e colocou na boca dele. O que, que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a palavra que saiu da boca de Jesus. Agora, Carol, é o seguinte: a pergunta é, Jesus perdoou Judas? Sim. Agora, Judas foi salvo? Aí, quem quiser saber, vem para a escola dominical, vem para o estudo bíblico, não é <risos> Vamos deixar essa incógnita São aí. São coisas né? diferentes. É. É, é, falar de salvação dos outros é complicado. É complicado não é? Né? É. é? A gente tem uma, uma pista né, de porquê... que. É, o final de Judas foi tão trágico em João 17. né? É, aqui João 17, verso 17 também, é, João 17, verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que a, a famosa oração de Jesus, né? Jesus orou por mim, orou pela Carol, orou pelo Gilberto. Todos é? É, e aqui no verso 12, ele diz, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora vou para ti, mas digo isso no mundo, para que eles tenham a mesma alegria, a minha alegria completa em si mesmos. É, então, é, Jesus disse que nenhum dos que o Pai deu para ele se perderam, exceto o filho da perdição. É, mas ele se perdeu porque faltou perdão? Não. Porque ele, ele se perdeu porque ele se arrependeu, mas arrependido não correu para o lugar certo, né? Nós vemos dois arrependidos aqui, né? Pedro por ter negado e Judas por ter traído, né? Pedro é, arrependido voltou às práticas, antes, voltou a pescar e tal, né? É, mas naquela praia ele teve um, um um reatar da amizade, né? a gente não tem tempo, prazo de falar, mas Judas, arrependido, viu que tinha traído sangue inocente, ele voltou lá com as moedas, devolveu né, e foi para se enforcar, ele correu para o lugar errado, né? ele tinha que ter corrido para os pés do Cristo, como Pedro fez, né? é, aí com certeza teria graça... Já tinha perdão para ele, já tinha amizade para ele, já tinha graça para ele, mas ele rejeitou essa graça. Né? Ele rejeitou esse perdão. Jesus perdoou Pedro, isso é óbvio na Escritura, isso é, isso é, é visível. Né? É inadmissível outra resposta a essa pergunta. Né? Jesus perdoou Judas? Sim. Sem né? Não existe outra resposta para essa pergunta. Não. Né? Logicamente não, teologicamente não, biblicamente, exegeticamente. Do né? jeito tem, que quiser, não tem. Não tem outra resposta. Jesus perdoou Judas. Né? Jesus nunca mentiu. Ele não ia chamar alguém de amigo se isso não fosse verdade. Ele não foi cinco né? não foi seis. Não cinco, foi tá, irônico, cinco, não. Né? É. não. Nunca se achou nenhuma mentira nele, okay. né? inclusive nesse caso de Judas. Verdade. Muito bom. Tudo isso era para que se cumprisse a Escritura. Ponto. Ponto, né, pastor? E... Com esse ponto, a gente encerra uhum. por aqui mais um programa, nós não temos mais tempo. Foi muito bom ter vocês conosco, continuem enviando as dúvidas. Né? O pastor, o professor estão aqui para responder da melhor forma possível, com base bíblica. Que Deus os abençoe até a próxima edição. Né? E como sempre, eu deixo o pastor encerrar né? para ele poder abençoar vocês. Que bom estarmos aqui falando, falando demais perguntas bíblicas. Eu fico muito feliz, Carol e Joás, de estar fazendo parte desse quadro. Espero ter esclarecido, esperamos, meu professor, ter esclarecido as dúvidas. E é isso aí. Que Deus te abençoe e te guarde. E, tendo dúvida, manda a sua pergunta para cá e, com certeza, você vai ser respondido. Abraço.